Olá, eu sou o Ícaro. Eu sou o Lucas e a gente está aqui para falar um pouquinho sobre o Narrativas Curtas, Modo de Fazer, que foi o curso ministrado por nós. O curso teve orientação da professora Regina Zimmermann e foi uma parceria da Pró-Reitoria de Extensão com o Centro Cultural da URCS. Nele a gente discutiu contos, crônicas e roteiros com um grupo de 30 participantes, oriundos dos mais diversos cursos da universidade. Ao longo dos encontros, nós trabalhamos não só com crônicas e contos clássicos da literatura, mas também com autores e obras menos consagrados e mais contemporâneos. Em relação ao roteiro, nós estudamos um pouco a estrutura do texto, comparando também conto com roteiro e comparando o roteiro com a produção final, a mídia audiovisual. O mais legal é que no final desse processo, conforme aconteciam os debates e as análises, os participantes conseguiam produzir suas próprias narrativas, criando contos, crônicas e roteiros. A gente vai aproveitar o espaço cedido pela Prorext para indicar para vocês livros e filmes para essa quarentena. O livro que eu quero indicar se chama As Coisas Que Perdemos no Fogo, da Mariana Henriques. Mariana Henriques é uma escritora argentina contemporânea, e é uma coletânea de contos, inclusive nós utilizamos um conto desse no nosso, nosso curso, e são contos de horror, assim, mas é um horror diferente, um horror bem urbano, bem contemporâneo, e a gente acaba se reconhecendo bastante nos personagens e nas situações apresentadas aqui. O livro que eu vou indicar é Pessoas Normais, da escritora irlandesa Sally Rooney. O livro é best-seller pela New York Times e também se tornou uma série produzida pela BBC e pela Hulu. O que mais me chama a atenção, além da escritora ter apenas 29 anos, é como ela retrata as relações amorosas nos dias contemporâneos. O filme que eu quero indicar se chama Um Lugar Silencioso. Foi lançado em 2018, ficou bem famoso, né? dirigido pelo John Krasinski, que inclusive atua no filme. Ele apresenta assim, um mundo pós-apocalíptico, uh, em que seres que não sabemos bem de onde surgem, né? eles acabam destruindo com a humanidade como nós conhecemos e com a sociedade que nós conhecemos. Esses seres, eles não enxergam, mas eles localizam as pessoas pelo som. Então, é muito bacana porque o filme todo, como diz o título, né? Possui um silêncio absoluto. E é muito legal imaginar uma narrativa como um filme, como, enfim, né? Um roteiro que precisa do diálogo né? e que o diálogo é tão importante, então um texto que não utiliza essa ferramenta e como ele utiliza outros recursos para cativar o público e o telespectador. É muito legal. O filme que eu vou indicar é Em Trânsito, do diretor alemão Christian Petzold, de 2018. O filme narra uma França dominada por um Estado fascista, onde três personagens tentam sair dali o mais rápido possível. Por mais que seja uma história de um triângulo amoroso muito característico, é bem interessante notar como as personagens lidam com esse estado antidemocrático. A gente agradece o espaço esperamos que estejam todos bem aí. Fiquem em casa, cuidem-se, valeu!